mostrar para você agora aqui aplicado devagarzinho, ok? em cima da letra, vamos lá? Então, ó, pela fé 1, 2, 3, 4, 5, 6 no dó vou pro sol 1, 2, 3, 4, 5, 6 vou pro fá 1, 2, 3, 4, 5, 6 volto pro dó 1, 2, 3, 4, 5, 6 repito o dó